Oi, gurias! Tudo bom? Eu tô aqui hoje num cantinho diferente pra gente fazer uma função juntas pra variar. Já teve aqui o um vídeo organizando o meu aquário e hoje nós vamos lavar os pincéis. Eu tenho esses pincéis há muitos anos, então eles já estão coitados, alguns até com o cabelo quebrado. Mas eu tenho usado muito, muito eles nesses últimos meses. Então, eles estão precisando lavar, estão com pó, porque eu não tenho onde botar, então eles ficam abertos. E eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo. Eu aprendi a lavar na internet, no YouTube, então talvez não seja o jeito mais correto, mas como eles já são velhinhos e até hoje funcionou, eles estão funcionando super bem, eu vou ensinar vocês, mas se eu estiver fazendo alguma coisa errada, me conta aqui embaixo como é que eu posso fazer para manter meus pincéis por mais alguns anos. Eu até tentei comprar novos, mas custa muito caro, então pega o teu pincel também para lavar e bora lá que tá precisando. Eu costumo lavar meus pincéis no tanque, amanhã quando a minha mãe acordar e ela assistir esse vídeo ela vai querer me trucidar porque eu tô mostrando a lavanderia dela e eu uso shampoo, eu botei aqui dentro um pouquinho do meu shampoo mesmo de cabelo e eu uso sempre o shampoo de cabelo para lavar às vezes quando eu tô muito inspirada, eu até passo o condicionador no final. Hoje eu só vou lavar com shampoo mesmo, porque eu tô com preguiça já são meia-noite. Meia-noite e 18 Eu tenho pra lavar a esponjinha, os pincéis de pó, mais uma coxinha mini e os pincéis menores. De olhos, de contorno, blush, enfim. Como eu não tenho aquele tapetinho de lavar pincel, eu uso essa ranhura aqui do tanque. Por isso que eu lavo no tanque. Eu uso essa ranhura aqui do tanque para limpar o pincel. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Vou começar com o pincel de blush. Dá uma molhada. Eu pego um pouquinho do shampoo e vou massageando aqui na ranhura do tanque mesmo. Não faço muita força, tipo não aperto ele aqui no tanque para não estragar. Vai delicado, com carinho. Ele não fica 100% limpinho ainda, dá pra ver um pouquinho que tem a manchinha aqui, mas a água já tá saindo limpa e a espuma também. Então, primeiro, lapadíssimo. Eu boto ele apoiadinho e bora pro próximo. Esses pincéis menorzinhos, que são noites de olhos, eu faço tudo junto porque eles são pequenininhos, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho de cerda, são fáceis de limpar. Então, eu já... Lavo todos eles juntos. Ó, a espuma saiu branquinha, mas a ponta ainda tá meio rosa. Ele já era com a pontinha roxa, né? Vou só pra ver que ele tá com uma marquinha meio rosada ainda mas não sai mais que isso. Eu tenho esse pincel. Eu não sei quando desde quando ele apareceu aqui em casa. E ele, eu só uso ele para fazer contorno. Só que a espuma que sai dele tá sempre meio preta, meio esverdeada. Eu acho que é por causa do pigmento da seda mesmo. Mas eu fico intrigada. O que que fizeram com esse pincel pra ele soltar essa espuma preta? Agora, o que pra mim são as duas coisas mais difíceis de lavar, que são as coxinhas. Vou pegar este resto de Xambu, que tá aqui. e vou enfiar elas duas aqui dentro. A pior parte da esponjinha pra mim é que, como eu tenho a unha comprida, quando eu vou lavar ela e apertar, ou apertar pra usar, eu faço uns rombos nela, tipo esse aqui. Então, né, ela tá um pouco rasgada. Eu tenho essa toalha que eu sempre uso pra botar os pincéis em cima, ou pra secar outras coisas de maquiagem e de cuidados com a pele. Então, eu botei ela aqui na garagem e vou botar os meus pincéis aqui colocadinhos. Eu gosto mais de botar eles em cima de um varal, porque daí eles não ficam com as cerdas apoiadas numa superfície plana, fica no buraquinho do, do, do varal. Mas eu não tenho nenhum varal aqui agora, também para ficar dentro de casa não faz nem sentido abrir um varal só para eles. Então eu vou botar aqui mesmo e amanhã se eu achar que eles ainda estão muito molhados, eu boto eles um pouquinho na rua para pegar o ar. Pincel não se bota no sol, porque pode secar muito a madeirinha deles e acabar estragando. Então é sempre na sombra, em um lugar arejado para eles secarem. Os meus vão ficar aqui na garagem durante a noite e amanhã eu vejo se eu boto na sombrinha para eles pegarem pelo menos um arzinho. Chega essa hora, a pessoa já tá com essa cara de sono. Mas eu terminei de lavar os pincéis, já botei secar como mostrei para vocês. Se vocês tiverem alguma dica para mim, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like no vídeo, que me ajuda muito. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!